Prosseguimos com a conversão do tema Freshpeak para Drupal e uh, vamos ocupar-nos neste vídeo das fontes. Não só vamos carregar as fontes uh, do necessárias ao tema Freshpeak, são três fontes do serviço Google Web Fonts, vamos também tornar uh, criar um setting específico para selecionar fonte para o, o selector body do projeto. Vamos estender esta questão dos settings que já vimos com o Breadcrumb e o Copyright. Esta operação é um pouquinho mais complexa porque obriga a mexer, manipular vários fecheiros, mas é bastante lógica e dá um panorama interessante do, do que é que é possível fazer com os settings no Drupal. Nós temos o nosso tema um, em portanto, Freshpeak já convertido para grupal. e uh, se nós visitarmos neste momento a área da Appearance, dos settings, da configuração do tema, nós temos uma secção uh, de configuração específica deste tema uh, com a possibilidade de ativar ou desativar breadcrumbs e o copyright no rodapé. Uh, vamos uh, acrescentar aqui um setting relacionado com a fonte para o body. Uh, Primeiro, comecemos por analisar que fontes são essas e como é que devemos configurar o fecheiro da style sheet que vem, por defeito, com o tema Freshpeak. Nós temos o Base CSS, que traz uma secção das web fontes, são três, tal como eu dizia, as fontes. A notícia text, a Domina e Open Sans, todas elas uh, a serem importadas no tema por defeito pelo sistema simples do import em stylesheet. Nós não vamos utilizar este método, antes vamos importá-las uh, fazendo o pré-processing do HTML. E uh, vamos fazer o pré-processing desse HTML porque é nesse template que são carregadas as fontes no Drupal. Importante uh, ter em conta na configuração também do CSS é uh, o elemento body não ter nenhuma fonte um, um, indicada e um, designada aqui por defeito, porque a sheet vai fazer override e tem prioridade em relação portanto, ao setting. O que devemos fazer é ter a fonte family uh, simplesmente como inherit E isto permite que a seleção seja possível via interface para este seletor em particular. Evidentemente que nós já vamos fazer e exemplificar com o body, mas poderíamos fazer para os headings e para quaisquer outros elementos. Importante é começar já a criar o setting no ficheiro que nós já conhecemos, específico para o theme settings, que é o themesetings.php. Nós temos uma secção uh, geral, uh, que é a dos, dos settings para o Fresh Peak, que abre um, um Field Set um, e temos o breadcrumb e o copyright que já processamos e que já temos a funcionar e uh, um, ativos. O que vamos querer fazer é acrescentar um novo setting, que já está aqui preparado e que vamos neste momento uh, gravar e uh, colocá-lo em ação. E uh, começamos por chamar a atenção de, do nome deste novo setting. Uh, se os outros uh, tinham uma designação específica para ser reconhecida pelo Drupal ao, ao serem chamados, o Theme Get Setting Footer Copyright é a forma do Drupal reconhecer este setting, o valor, a opção que estiver uh, neste elemento quando ele faz o Theme Get Settings é aquela que ele vai respeitar, a mesma coisa aqui para o uh, Toggle breadcrumb, breadcrumb e criamos um, uh, naturalmente uma designação para este font uh, setting que uh, foi o font family. Podemos ter dado outro nome, o que é importante é no default value termos esta funcionalidade do theme get setting e o font family. Também uh, um, temos aqui um, em detalhe a construção do setting, e ele é mais complexo que os anteriores porque tem um array e depois este array das opções, que são as opções da língua, um, apresenta, digamos, outro, é um array dentro de um array, não é? E um, aqui sim, na parte das opções, nós temos as sete um, fontes passíveis de ser selecionadas e temos o notícia text que é uma das do, do serviço Google, mas depois todas as outras fontes são normalíssimas e, norma, e as pessoas têm nas nos seus computadores ou nos browsers. Uh, colocamos estas opções e uh, colocamos estas instruções, uh, o título para uh, o setting é a font family e é um campo do tipo select. Vamos verificar se em termos de interface isto se verifica. Fazemos refresh, uh, limpando a caixa, sabem que é obrigatório, e efetivamente temos aqui um campo uh, com o título Font Family como definimos, as instruções para selecionar a fonte e temos as sete fontes para a opção. Se nós... Uh, Fizermos digamos a seleção e gravarmos a configuração, já vamos ver os efeitos. Mas antes de aplicar propriamente isto, isto só é possível depois das operações que eu vou explicar, porque o criar simplesmente o theme setting no ficheiro não iria funcionar a fonte. Eu vou explicar os outros passos e depois voltarmos aqui. Depois de criar o Theme Settings para Font Family, neste fecheiro themesettings.php é importante irmos uh, ao template uh, que já conhecemos e onde pré-processamos a variável uh, fizemos um pré-processo de page para a variável copyright para que, uh, footer copyright para podermos imprimir no, no, no, nessa page TPL Uh, temos também uh, aqui agora um inocumento novo que é o PreProcess HTML e perguntam, mas porquê processar HTML eu não poderia usar esta mesma função de pré-processo page e uh, imprimir aqui as fontes e trabalhar aqui esta questão da fonte, do font family? Não, e não posso pela simples razão de o grupal estar à espera uh, de... Do HTML, onde são colocadas e carregados os ficheiros de scripts, style sheets, etc. Isto funciona como uma style sheet. Aliás, se repararem aqui este pré-processo, o que é que ele está a fazer? Basicamente, a carregar as três fontes com os dados que nós temos do base CSS mas carregando, utilizando esta função muito importante, que é a do Drupal Add CSS. Portanto, não estamos a fazer o import via Style Sheet, estamos a fazer um pré-processo que é muito mais eficiente. E depois associamos ainda este, estes elementos pré-processados ao Theme Get Setting Font Family. Aqui fazemos, digamos, a ponte. Mas, um, tal como fizemos para o pré-process page, em que depois tivemos que na page tpl.php imprimir o theme.getsetting, o que vamos também ter que fazer é uh, o mesmo para o theme.getsetting font family. Quando uh, não temos um fecheiro HTML uh, tpl.php, portanto não temos esse template específico, devemos ir buscá-lo ao uh, nosso um, sistema. Uh, nós já o temos aqui na parte da, do template do Freshpeak, mas uh, perguntam-me onde, é uh, onde é que está o modelo para utilizar quando preciso de fazer preprocess HTML. Ora, ele está na, no system, uh, em módulos, e uh, tem uh, aqui o fecheiro uh, simples, portanto e pela composição dele, a forma, como vem ele carrega o doctype, digamos que hierarquicamente está acima da page, ele carrega os dados portanto, do, do, do doctype e uh, tem o web, que carrega os stylesheets e os scripts, e ainda uh, o body, que tem aquelas partes, aquelas regiões obrigatórias, o page stop, page bottom e o page e depois, então, o page é que vai detalhar, o page TPLPHP é que vai detalhar isto. Ou seja, de certa forma, isto fica claro, é que este template é uh, hierarquicamente superior ao page TPLPHP. E é neste que temos que fazer o pré-processo das fontes. O que é que nós uh, fizemos ou acrescentámos específico neste documento? Uh, copiamos o, o fecheiro... Uh, por defeito, mas acrescentamos estas duas linhas na secção do web e são duas linhas, como já estão a ver, importantíssimas. Uma que indica ao Drupal que o font family esta variável vai ser o valor a opção que estiver no theme get setting font family e uh, ainda dizemos também ao Drupal para carregar uma vez o ficheiro fonts uh, php uh, numa pasta incluída. Nós já temos esta pasta criada, ela está aqui na estrutura e é um fecheiro uh, simples, o fonte PHP, que simplesmente vai fazer a conversão para o body, a uh, font family, como sabem no, no CSS, e vamos lá novamente para perceberem e para recordar, nós temos aqui o herdado, portanto ele não tem aqui nenhum valor e uh, o que estamos a fazer neste, neste elemento, uh, ou com este... Snippet é uh, a dizer basicamente, Drupal, uh, o font family do body vai ser o que estiver, portanto vai ser esta variável font family, que está naturalmente relacionada com o que aqui está indicado. Aqui temos a variável e que é igual ao theme get setting. Portanto, aqui basicamente estamos a fazer uma uh, conversão e a dar a indicação para carregar o valor do body. Feita esta operação, resta-nos uh, simplesmente ir ao Fresh Info, tal como fizemos e temos sempre que fazer com qualquer fim de setting, e uh, carregar o um novo setting da indicação, o nome do, do setting e escolher um valor default, que vai ficar o um Notícia Text por defeito, mas as pessoas podem, uh, obviamente, e é para isso que é criado o setting, escolher, uh, entre outras possibilidades. Se eu agora escolher o corri e vamos primeiro ver o aspecto para que seja possível o contraste, portanto, está com esta fonte, por defeito, gravo a nova configuração, faço o Refresh, e tenho o uh, corrier a funcionar no body. Evidentemente que os addings continuam com o que está definido na style sheet, mas o, como fizemos para o body, poderíamos ter feito para qualquer outro selector e dar, alargar essa possibilidade de estender.